Taquatacatu, já vi, vai. Taquatacatu, já vi, vai. Ta perfilha, vai. Ta perfilha, vai. Ta perfilha, vai. Taqueu já. Taqueu em mau, já. Taqueu em já. Terfí, já. já. Perfí, já. Bai. Bai. Bai. já. Só preocupado em defender suas marmitas, Que nós estamos aqui em Brasília Defendendo o direito dos povos indígenas E o direito de seus filhos, de seus netos Viver e respirar A gente não está se defendendo só a nós não A gente está defendendo toda a vida da humanidade Porque onde tem indígena, tem floresta em pé Tem vida, tem respeito então eu peço ao STF que coloque a mão na consciência, que pense que não adianta é, ficar pensando só em capital, ficar pensando nos ruralistas, porque a coisa é muito maior, a dimensão é muito maior. Não é o meu desejo, nem o desejo do meu filho, mas sim o desejo da vida para a humanidade. Marco temporal? Não!